Se não tiver consistência, ah, um post por semana, Carla, tá bom? É pouco, tá? Hoje em dia tem muita coisa nas redes sociais acontecendo. Então, se você quer se destacar, é pouco. Né? A gente tá pensando aqui, o objetivo aqui é ser referência numa área. Né? Então, para se destacar, realmente, você tem que fazer diferente dos outros. E aí vai mandando, faz uma ação, manda lá no Telegram, é legal que lá eu respondo, os colegas podem ver isso vai ajudar todo mundo. Convênio, entrar em convênio agora no começo pode ser válido, inclusive na, na área de ortodontia tem convênios que pagam mais do que muitos, muitos dentistas cobram manutenção. É, eu vejo é, clínicas até grandes aqui em Campinas que cobram menos do paciente do que um convênio paga. Né? Então, quer dizer, é tão ruim assim? Depende. Depende da área. Né? Então, aí você precisa analisar. Mas aqui na minha região já tem convênios que não estão credenciando ninguém. Então, mesmo que o, que o cirurgião dentista queira entrar, eles fecharam já de tanto dentista que já tem atendendo. É, então, se você pensar nisso, primeiro veja com o contador se acha que, que vale a pena. E se tem muitos, muitas empresas aí que dão convênio, como é que é essa questão da demanda de convênio para o tanto de profissionais que tem que, ter, que atendem aí, tem que analisar, tá bom? Se for boa, vale a pena pensar se de repente conseguir atrair bastante gente, eu acho que pode ser um bom começo e aí o paciente vem do convênio e você pode fechar tratamentos estéticos, por exemplo, particulares que os convênios não costumam cobrir. Então aí e aí vem a outra parte do curso que é como fechar mais tratamentos. Né? O que é que você, como é que você faz uma consulta boa? Você diz que já já tem essa habilidade. Então o que é que você pode melhorar nisso para você fechar mais tratamentos particulares desses que podem vir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 o médico, enfim. É, então, assim, a minha visão, e eu faço parte de um grupo grande de marketing digital, é a seguinte, quanto mais é, profissional parecer o seu post, mais comercial ele vai parecer também. Tá? Então, se você quer criar um relacionamento, falar com as pessoas, se você fizer um post muito comercial com logotipo, número do WhatsApp, endereço, aquela foto fabricada ali no Google, né? É, isso é muito parecido com todo mundo, então você tende a ter menos resultado, né? E aí porque o que que, o que, que para a pessoa para ver o que você publicou é a imagem. Né? Ou é o vídeo, ou é aquela primeira frase, que até eu ensino bem dentro do, do, do curso. Aquela primeira, uma frase em cima e aí tem uma imagem embaixo. É isso que chama atenção. E aí uma pessoa que não é dentista, que não entende nada do seu consultório, ela não vai entender qual é a imagem legal para você divulgar. Tá? Então, imagens de dentro do consultório é bacana. Né, pode até ter uma imagem do Google, mas quanto mais próximo da realidade for, é isso que as pessoas gostam. Né? Nas redes sociais é isso. Tá? Então é, é bacana. Agora, se você for conversar com alguém que faça isso, é, é importante você orientar até em relação à imagem. E aí muitas vezes é o próprio dentista que acaba fazendo. O ideal é você variar as publicações. Então você pode um dia publicar um antes e depois, aí depois uma imagem do seu consultório, você atendendo alguém, sem mostrar o rosto do paciente, não tem problema nenhum. Né? É uma imagem real, é legal, as pessoas veem. Né? Hoje os celulares têm uma ótima definição, fazem fotos bonitas. né? Põe lá um filtro, um negócio assim. É, um, um outro dia você faz um post, uma pergunta, ah, coloca lá enfim, né, quem faz harmonização facial, para uma pessoa cheia de ruga e outra toda esticadinha, né? Número 1 um e 2, qual você gostou mais e tal, para gerar engajamento. Então, o ideal é variar o tipo de publicação. O que eu vejo quando os colegas contratam alguém é que a pessoa faz sempre igual. Só muda a imagem e acaba sempre igual, aí não dá o resultado o, o primeiro, o segundo também não e continua sem resultado, tá? E, e o que funciona pra mim aqui é diferente do que vai funcionar pra você aí.